se o detetive youtuber realmente vai voltar ao youtube eu sou o Guilherme Dantas e vou te explicar tudinho enfim, o detetive youtuber que sumiu do youtube há cinco meses atrás após uma treta com outro youtuber chamado Nerd Sedutor onde o detetive disse que o curso de sedução, jogo do texto do Nerd Sedutor era fake e o Nerd Sedutor rebateu o detetive youtuber e um vídeo desmascarando o vosso canal o detetive finalmente vai voltar ao youtube ele postou na aba comunidade do canal dele há dois meses atrás the new is coming que significa o novo está chegando em português após isso ele postou um tubo em sua aba comunidade o que significa que ele vai voltar esse mês depois disso ele postou Vocês realmente estão preparados? O que mostra que o vídeo novo Do Detetive Youtuber vai ser incrível E postou ontem Cinco meses de produção T Vou acabar logo com isso N E pra mim o N significa ou seja, ele não vai acabar a edição do vídeo novo dele ainda. E o T não significa nada. Mas isso é só uma suposição minha. Além disso, o detetive youtuber deu sinais de que vai voltar no Twitter e me Discord. Já no Instagram e no Facebook ele não se pronunciou sobre a volta dele. É verdade. Mas a versão real é a seguinte. O youtuber Stott explicou em um vídeo chamado O que aconteceu com o detetive youtuber. A verdade é que ele tem um amigo chamado Wiki e o Wiki é amigo do editor do detetive youtuber que se chama Clarit. O Wiki falou pro Stott que o editor do detetive youtuber tava quase seis meses editando um vídeo novo do detetive que era um projeto incrível e muito bem feito e o Stott não deu mais detalhes eu acho que o vídeo novo do Detetive Youtuber vai sair esse mês, porque ele já está sendo editado há 5 meses, como o próprio Detetive Youtuber disse na aba Comunidade dele. Esse vídeo provavelmente vai ser um filme, um documentário, e vai ser incrível, como todos os vídeos do Detetive... Provavelmente ele vai conter a melhor edição da história do canal do Detetive. Vai ser um vídeo impecável, com um roteiro maravilhoso, como ele sempre fez. Só espero que ele não erre de novo, como ele errou com o Nerd Sedutor. Já que ele errou demais, dizendo que o curso de sedução do Nerd Sedutor era fake. Tem até uma pasta de depoimentos de pessoas que, Pra o curso do Nerd Sedutor Dizendo que ele é bom E funciona mesmo E sério, o Detetive Youtuber Provavelmente vai postar um vídeo perfeito E com uma edição maravilhosa Até porque 5 meses editando É muita coisa E pelo tempo que esse vídeo tá sendo editado Ele deve ser um vídeo de 30 minutos Ou mais E eu espero que o Detetive volte com tudo E não suma mais do Youtube Afinal deve ser decepcionante Quando alguém volta e some de novo, isso iria deixar os fãs do Detetive Youtuber decepcionados. Ah, agora eu entendi! E eu acho que o Stott não revelou o que seria o projeto novo do Detetive, por pedido do Wiki ou do editor do Detetive Pra não estragar a surpresa Mas seguinte, se você gostou desse vídeo Compartilha ele pra alguém que gosta do detetive Essa pessoa com certeza vai gostar muito Da notícia da volta do detetive youtuber ao youtube E se você é novo no canal Se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra receber três vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Falando sobre os assuntos em alta De forma mais simples de entender então é isso, gente. Tchau, galera!